Olá pessoal, sou o professor Ken Rezende e hoje eu tenho uma dica muito importante para você sobre direito penal, ok? Lembre-se dos erros no direito penal, tá? Isso é muito cobrado em prova da OAB. Então, vamos fazer a diferenciação dos erros de uma forma bem rápida para que você compreenda e não erre na sua prova. Pessoal, errou. Então veja, eu tenho erro de tipo... Eu tenho erro acidental e tenho erro de proibição. Ainda tenho as discriminantes expectativas por erro de tipo e também por erro de proibição, tá? Então é importante que você faça a diferenciação de, desses institutos. Primeiro, erro de tipo. O erro de tipo, eu tenho ele justificável e injustificável. Tá? Então vê, o que, que é erro de tipo? Erro de tipo é quando a gente tem total desconhecimento da realidade. Lembre ali do artigo 20 do código Penal. Nesse caso, se ele for justificável, ele exclui o dólar e a culpa e a pessoa não responde por nada. Tá? Então é aquele velho exemplo da pessoa que está num, uh, numa caça e acaba atirando, achando que é um animal bravio e acerta uma pessoa. Então nesse caso, ele vai responder por algo? Nada eu de tipo justificável e se for injustificável nesse caso ele não responde a, a título de dolo mas ele pode responder a título de culpa tá lembre-se do exemplo da pessoa que quer destruir o seu carro e tá destruindo o seu carro e logo em seguida chega o vizinho falando poxa você tá destruindo meu carro ele pô eu não sabia pensei que era o meu então veja se ele agisse um pouquinho de, com cuidado era só olhar a placa do veículo que ele saberia que o veículo não é dele nesse caso ele vai responder a título de culpa sim o artigo 163, crime de dano. Existe a possibilidade é, do crime culposo? Não tem. Então, nesse caso, ele não responde por nada. Mas se houvesse a, possibilidade, a previsão culposa, ele responderia. tá bom? Por outro lado, eu tenho o que? Erro, ah, ah, o erro acidental. Então veja: um erro de tipo, agora eu tenho o erro acidental. Erro acidental, eu posso ter erro acidental sobre a pessoa, sobre o objeto, ah, sobre a, a coisa. E uh, é importante que você saiba que no erro de tipo pode haver exclusão do dolo e da culpa, como já falamos. No erro ocidental não há exclusão nem do dolo nem da culpa, a pessoa responde pelo crime. Então vamos, as, uh, as espécies... Erro de tipo acidental, eles, uh, o erro de tipo sobre a pessoa, melhor dizendo, isso de tipo sobre a pessoa, ele erra a pessoa. Nesse caso ele vai responder pelo crime, sim. Erro de tipo sobre objeto, queria furtar a açúcar e levou sal, ele vai responder pelo furto, também sim. Erro Uh, na execução, ou também chamado aberrácio ictus. Neste caso, ele erra a execução. Ele tem a pessoa em sua mira, atira, mas acaba acertando uma outra pessoa que estava do lado. Neste caso, ele uh, tem que ser levado em consideração a vítima virtual, tá bom? Mas ele vai responder pelo crime? Sim. Aberrácio Crimes ou resulta, uh, resultado diverso do pretendido. Ele queria acertar coisa e acabou acertando pessoa. Queria acertar a vidraça de um carro, acabou acertando a, a, a pessoa que lá estava. Nesse caso, uh, eu tenho a regra do artigo 70, concurso formal próprio, em que eu aplico a regra da exasperação da pena, tá? De um sexto até a metade. Tá? E nesse caso, ele vai responder a título? culposo, tá? Eu tenho o aberrácio cause pessoal. Aberrácio cause ou também chamado de dolo geral, em que a pessoa simplesmente quer ah, cometer um ilícito, só que ele não consegue na primeira ação. Aí, numa segunda ação, no caso ali do homicídio, ele está querendo enterrar a pessoa, achando que já matou, e ao enterrar, ele acaba conseguindo a consumação nesse segundo momento. Nesse caso, ele vai responder pelo crime de homicídio? Sim. Ele vai receber pela ocultação de cadáver? Não. Erro de tipo, ele não sabia. Ele vai responder... É, pela o, o homicídio qualificado também não, por quê? Porque ele não sabia. Tá, ele vai responder pelo homicídio, ok? E falando sobre uh, finalizando, nós temos o erro de proibição. Que, que é o erro de proibição? É o, to, uh, é o erro da pessoa que desconhece a ilicitude da conduta. Ele sabe o que está fazendo, mas não sabe que é aquilo é considerado crime. Um exemplo, artigo 1 do decreto 16. Uh, artigo 1º do Decreto 16 do ano de 66, fabricar açúcar em casa. É possível? Sem autorização? Não. Nesse caso é crime. E se a pessoa desconhece? Uh, pode ser aplicado a regra do artigo 21, erro de proibição. Se o juiz entender que naquelas circunstâncias ele não, com, não sabia que aquilo ali era ilícito, ele, vai, uh, ele, a ele não será aplicado o que é uma pena. Tá? Veja, erro de proibição vai atingir exatamente a culpabilidade ao passo que o erro de tipo atinge o que? Lá a ilicitude da conduta, ok? Pois bem, pessoal, olha só a ilicitude não Desculpe, vai uh, uh, uh, incidir exatamente na conduta. A conduta vai deixar de existir. Um atinge a conduta, outro atinge exatamente a culpabilidade. E por último, para a gente finalizar essa dica, lembre-se, lembre-se do erro de, uh, da discriminante putativa por erro de tipo, discriminante putativa por erro de tipo ou erro permissivo, que na verdade a doutrina fala que é um, são casos de erro de proibição. Tá? Então, imagina aquela pessoa que tem uma pessoa doente e ele quer praticar eutanásia, sabe que uh, tirar a vida de alguém errado, mas acha que a eutanásia ela é admitida quando o sofrimento é exagerado à vítima. Então, nesse caso, a doutrina entende que, uh, apesar de ser um erro de tipo permissivo, entende como um erro de proibição. Tá? Um outro caso é o famoso caso em que a pessoa uh, acha uh, que cometeu um determinado delito e... Uh, vê o seu agressor e tenta tirar a vida desse agressor. Pessoal, neste caso, neste caso é erro de tipo uh, em que a pessoa não vai responder pelo crime, tá bom? Tá? Pessoal, dicas, não esqueçam dessas dicas, até a próxima.